Então, pessoal, esse vídeo aqui é sobre a mentoria de IAC. A mentoria que eu, o Somatório, muita gente oferece pra você, né? Que não tem oportunidade de exercitar na prática IAC, de aprender na prática mesmo, fazendo algo real para algum projeto. A mentoria é pra isso, tá? A coisa mais importante que eu tenho de falar da mentoria é que ela é de graça. Ela não tem nenhum interesse, ela não tem nenhuma isca para nada, não tem nenhuma pegadinha, nada. É trabalhador, prata pra, pra trabalhador, Tá? é uma comunidade que se ajuda, entende que precisa se ajudar para crescermos juntos. E para provar isso, vou mostrar aqui não eu falando bem sobre ela, né? Falando sobre a mentoria, mas outras pessoas. Olha para isso. Uma coisa que eu acho legal na mentoria é que uh, não é um para um ou um para vários, é vários para vários. Todo mundo tá aprendendo ali. As pessoas que entraram ali com o intuito de aprender estão ensinando. As pessoas que entraram com o intuito de de ajudar a ensinar, estão aprendendo, inclusive com pessoas que entraram dizendo, ah, eu não sei nada, aí aquele pouquinho, ah, só sei um pouquinho aqui, mas aquele pouquinho acabou ensinando alguma coisa para outras. E também acho muito massa que se criou, tá, foi se criando outras sub, mini iniciativas, né, tudo dentro usando a ideia de mentoria, mas outras iniciativas, como por exemplo a iniciativa de inglês, né? é uma que, tá, que se criou por conta própria, as pessoas mesmo que deram a ideia e foram tocando Tem, e, e eu acho isso muito legal isso traz um, um crescimento muito grande e, e a gente vê que é uma coisa que vai além da gente ela, ela continua, mesmo se a gente sair, ela vai continuar isso eu acho muito massa falar sobre mentoria pra mim é uma coisa muito especial, um momento muito mágico é, encontrar a comunidade de, de mentoria, ser foi muito especial. Estava um, um pouco perdida ainda no que eu ia estudar, no que eu ia fazer dentro de infraestrutura como um todo. Eu consegui entender a necessidade de saber as coisas básicas e consegui também entender que era um lugar sim para mim, mesmo não tendo muitas pessoas como eu. E dessa forma eu consegui entender o significado literalmente de inclusão. A mentoria é você estender a mão para uma pessoa Enquanto outra pessoa te puxa, é uma coisa muito louca. Impactou muito na minha vida profissional. Fez total diferença em assuntos técnicos que eu não tinha nem noção de como resolver. E ainda mais falar sobre esses assuntos em palestras. Eu consegui ter visibilidade gigante dentro da comunidade de DevOps. E fez toda a diferença para mim. E tá continuando fazendo toda essa diferença. Enfim, e para a comunidade você também. Olá, meu nome é Adem. Eu sou um dos participantes da mentoria e IAC do Gomex hoje eu já vou compartilhar um pouco da minha experiência sobre a mentoria IAC até os dias de hoje. Então a mentoria ela proporciona-me e não só para outros profissionais também a oportunidade de participar em projetos reais eh, com tecnologias como Ansible, Packer, Terraform, eh, muito GitHub e outras tecnologias adjacentes, Kubernetes, Docker então, para quem está procurando aplicar conhecimentos é, em projetos práticos e reais, é, eu estou dentro da mentoria, informando para vocês que eu tenho vivido essas experiências e para quem pretende aplicar estes conhecimentos, eu recomendo a mentoria do Gomex. E aí pessoal, tudo bom? Passando aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Mentoria C, né? Mentoria de Infraestrutura como Código que tem sido puxado aí pelo Gomex, pelo nosso querido somatório. É, hoje eu posso dizer que a mentoria teve um impacto muito grande dentro da minha carreira, é, principalmente a é sobre aplicar tecnologias que eu só conheci em laboratório, em teste, dentro de projetos reais, né? dentro de projetos open source. Então hoje eu só tenho a agradecer a mentoria por isso, muitas ferramentas, muitas boas práticas eu consegui me desenvolver melhor dentro da mentoria. E o segundo ponto, que é muito é, claro, isso é sobre muitas pessoas sempre dispostas a te ajudar, né? Então, a gente tem que criar um ambiente muito seguro, muito saudável de compartilhamento, de conhecimento dentro da mentoria. Então, assim, se você não é, conhece ainda, dá uma olhada, fala com o Gomex, e assim, é algo que eu recomendo totalmente, é algo que tem feito a diferença dentro da minha carreira. Fala, prezados, Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário você está assistindo isso. Um recado rápido aqui para o pessoal da mentoria, um recado na verdade de agradecimento para todo mundo que está participando, que está contribuindo. É, foi Está sendo, né na verdade, uma experiência fantástica. A mentoria, inclusive, contribuiu para eu conseguir atingir meu objetivo, que era a transição de carreira. Eu venho de uma área de engenharia e consegui migrar para a área de TI. E um agradecimento especial para o Gomex por ter tomado essa iniciativa, que, vai, que já ajuda muitas pessoas e com certeza vai ajudar muitas pessoas ainda. Um grande abraço. Olá, gente! Tudo bom? Eu sou a IA faço parte aqui da comunidade Mentoria e yes. Quando eu cheguei aqui eu não tinha muitas expectativas, eu vim mesmo assim pela, pela curiosidade para conhecer um pouquinho mais do projeto. E desde então tem sido uma rica experiência, não apenas né, pelos conhecimentos técnicos aqui que, que a gente acaba aprendendo com a galera, mas também pelas pessoas que a gente acaba conhecendo e aí criando um vínculo de amizade pela vida. Então é isso, abraços e até mais! É nóis!